Presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche para a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha do sujeito desse ter sido presidente da República. No meu avião tem um, um quarto lá. Já fiz viagens que. 15 horas. Não vou para o quarto porque o, o meu general está sentado, então estou sentado do lado dele. Que lá tem um local onde o presidente fica, também em Guarujá. Não me pergunte, não vou responder. Um presidente que viaja com certas pessoas e dorme com ela. No quarto do avião não tem moral para pipoca nenhuma. E ponto final.